Olá a todas, sabemos da importância do isolamento social para conter o coronavírus. Ficar em casa é a recomendação mais adequada neste momento, porém é preciso ter consciência que durante a pandemia os riscos, à violência contra as mulheres e as meninas aumentam. E o pedido de ficar em quarentena pode soar como um fique em casa com seu agressor. Pesquisas apontam que em período de estresse e tensão prolongados podem agravar a frequência das agressões às mulheres. Outro desafio é a desigualdade e o machismo. As mulheres são as mais afetadas na pandemia, também na parte financeira, pois são elas que enfrentam as dificuldades com a renda e o desemprego, sendo a grande maioria em ocupações informais e mal remuneradas. Além disso, são as mulheres que vivem a sobrecarga com os cuidados domésticos e dos filhos que estão com as atividades escolares. Este quadro fez com que, durante a pandemia, os casos de violências domésticas e feminicídio em São Paulo, aumentasse em quase 50%. Em abril, a quantidade de denúncia de violências recebidas no número 180, a Central de Atendimento à Mulher, cresceu quase 40% em relação ao mesmo mês de 2019. Isolada do convívio social, a vítima, muitas vezes, fica refém do agressor e não consegue deixar seu lar e pedir abrigo para alguém de confiança. É por isso que não podemos deixar a questão da mulher para depois. Precisamos discutir agora, enquanto as, essas decisões estão sendo tomadas, para que elas sejam compatíveis com a sociedade que queremos viver e na qual queremos permanecer vivas saiba que apesar de isoladas não estamos sozinhas se você foi vítima de agressão denuncie não se cale procure ajuda ligue para o 180 ele é gratuito e anônimo e funciona a qualquer hora né? e também registre no site da Polícia Civil, online, o boletim de ocorrência. Basta de violência contra a mulher, queremos viver, nenhuma menos.